Bom galera, o de hoje tem um, um convidado especial, é, nesse ano um ano diferente, eu já tinha dito a vocês que íamos fazer uma série de entrevistas e essa entrevista, ela talvez seja com o único técnico que é pai de dois atletas que são medalhistas de campeonatos nacionais. Aqui do meu lado, Alexandre Assunção, pai da Alexia e do Vinícius. Poxa, que, como deve ser difícil para um profissional ser pai? e ter dois atletas que são medalhistas de campeonatos, e técnico, né? Como é, que, como é que acontece? Como é que se faz isso? Qual é, qual é o segredo dessa, dessa relação? É, a pergunta é difícil. É, foi tudo muito natural, um sonho, né, desde que eu me tornei técnico, eu me tornei técnico um pouco tarde, mas assim que eu comecei a entrar na, no mundo da natação, eu comecei a, a querer produzir alguma coisa que fosse relevante dentro do esporte de natação. E as coisas foram acontecendo, Eu tive experiências com várias crianças que foram subindo, e culminou agora com os dois, vindo de 2017 para cá, né, ocupando espaços né, que... Gradualmente e mais rápido do que eu esperava, eles é, chegaram ao ponto que estão hoje. Mas realmente é o que você falou, é, é difícil. Eu imagino, porque eu, eu, eu, eu imagino assim, eu até tive a oportunidade, gente, fui um afortunado, que eu vivenciei por um, alguns dias durante o carnaval, eu estive é, lá na cidade de Cabo Frio e vi como era a rotina do, do treinamento. E eu achei, assim, em primeiro lugar, atletas extremamente compenetrados, atletas ah, praticamente, assim, muito conscientizados e um ambiente familiar muito sadio, porque acho que ali, ah, tanto a mãe, como a é professora de educação física também, o pai, então, eu acho que existe uma, uma sinergia legal em todo esse processo. É, a família toda é envolvida, né? E eu acho que o, o que você falou é, é fundamental, porque a partir do momento que eles são conscientes, estão conscientes, né, que a coisa é difícil é, e que precisa usar muito o cérebro, muita disciplina, né, precisa usar muito a motivação, né, tudo vai acontecer. Né? Então eu sou é, um, um apreciador né, da escola americana, assim como é, o Eric falou... Como o Fato Eric falou. esteve aqui conosco e né, descreveu é, um pouco do trabalho dele. Eu, eu também sou certo. um admirador dessas escolas, da escola americana como eles, né? E, é, e tento fazer com que todos os meus atletas, inclusive meus filhos, na água eles não são atletas, não são filhos, eles são atletas como outros qualquer, né? Como qualquer atleta meu... É, da importância de, de, de trabalhar como equipe, de cada um ajudar o outro, é, jamais um menosprezar a capacidade do outro, sempre um elevando a qualidade do outro e puxando para tentar ajudar o, o, o, o outro no, no, no que está mais precisando. Tem duas coisas aí fortes aí. Uma é no caso sendo os, os, os atletas serem os teus filhos, né? Então, eu acho que isso existe até a determinado momento, Pô, é o meu pai, mas aí eu levei uma bronca, né? o, como eu levo isso para casa. Essa é a primeira situação. Né? Eu tenho certeza que é muito mais fácil para ti administrar do que eles. Né? Porque ah, para ti, a bronca ficou no treino. Mas mesmo eles sendo não são tão garotos mais, mas, mas é, eles ainda são jovens. Né? Então, eles levam um pouco, pode levar um pouco disso desse para casa, não é acaba indo às vezes para casa, é não é muito fácil nem para mim nem para ele. Eu imagino. Né? Ah, você não acha fácil para você também? Não. Olha existem aí. momentos de choro da família. Né? <risos> <risos> né? Porque, é porque é, você sabe, você já foi atleta e, e sabe que a adrenalina quando ela sobe, né? ela é, às vezes é incontrolável algumas situações e faz parte do jogo lógico, né? lógico. e a gente faz de tudo para que isso ocorra no treinamento para que não ocorra no dia da competição que é o, o, o momento que vai ser tudo colocado à prova né? o outro lado é o fato do atleta ser teu atleta e não ser teu filho ah. e, e uma das coisas que eu vi é que você tem um grupo que tem, a mim chamou a atenção, assim, um, um comportamento muito bom. Eu chamo de comportamento é, o que seria uma cultura. Porque nós estamos falando de uma cidade como Cabo Frio, uma piscina de 25 metros, seis raias, é, um grupo pequeno, mas de qualidade. Então, é, você levou um altíssimo nível de cultura esportiva para o programa, você já conseguiu produzir outros nadadores de bom nível, você tem nadadores que foram medalhistas em campeonatos brasileiros absolutos, e eu até chamo isso de efeito bola de neve, que vai gerando para os outros atletas. Né? Eu quero saber como é levar esse comportamento também para os outros atletas, aqueles que não são teus filhos, são os teus atletas. Sim, é, o que ocorre, é, é, o Minus Hitchell lá na Holanda, né? treinador da Laranja Mecânica... 1974, 74, é do 74, mundo? Perguntaram a ele por que, que ele tinha aquele timaço, né, que todo mundo jogava em todas as posições, com uma facilidade incrível. Ele falou, é simples, é de acordo com análises é, feitas por, a, por uma entidade que deve ter sido a, a FIFA, né, chegou-se à conclusão que o time que tinha o um maior... É, que ia era o meu time muito acima da média. Então eu acho que a inteligência do ah, eu atleta, gosto aí a inteligência eu gosto. do grupo é fundamental. Né? O, o grupo precisa entender que, primeiro, é um time. Né? Então. O, Isso é coisa do americano, viu? É, Esporte coletivo, notação. É. E, e outra, eu acho que se um faz besteira, o grupo todo vai responder por aquela besteira. Pensa igual. né? É, e, em compensação, se um faz certo, ele vai ter um elogio naquele momento salientado e não significando que aquele, ele é melhor que ninguém porque ele, ele faz aquilo ou fez aquilo da maneira correta. aquele momento, ele fez uma coisa significativa, mas que tem que ser reforçado todos os dias para que a gente procure a perfeição. Então, a gente bate muito em cima disso. Em relação à técnica, né? Eu, por ter sido professor né, universitário, é, eu sempre gostei muito de trabalhar uh, o gesto, né, a, a economia no, no, no gesto. Perfeito. Né, de, de, a, a economia no sentido, em quais sentidos? Quer dizer, é, quais movimentos vão gerar propulsão e qual a posição do resto do meu corpo tem que estar para receber aquela propulsão gerada por determinado tipo de grupamento muscular. Então não adianta eu fazer força com mãos e com pés se a minha cabeça está na posição errada, se meu ombro não Perfeito. está fazendo um, é, o giro da maneira correta. Basicamente o que você está falando é minimização de movimentos, Sim. incrementando a força com qualidade de trabalho para que você possa... É, guardar mais a energia mais na, propriamente na velocidade do que num, num gesto incorreto. Sim, é. Então é, é o streamline Perfeito. de cada nado, né? Uma, A maior parte do tempo possível aproveitar o deslize sem que esse aí, deslize... Se deslize atenção, hein? Sem que haja a, a, a perda da velocidade. Essa, né? do, então, streamline, tem... essa do streamline me chamou a atenção porque eu acompanhei os treinos durante a, a, o carnaval e eu vi que os os meninos, não só o Vinícius e Alex, mas também o, os de, demais nadadores que ali estavam, todos faziam um bom trabalho de saída de borda. E até você me, lembra, me levantou, dizendo, poxa, eu, eu vi o Fábio dando uma entrevista e é que a gente trabalha igual. Isso. Quer dizer, na realidade eu aprendi com o Fábio. Olha. Né? Eu vim aqui no Maria Além que eu tenho uma dificuldade, meus atletas estavam com dificuldade de aproximação de borda. E uma coisa muito interessante que eu vi com o Fábio foi o trabalho com paraquedas. A partir daquilo ali eu comecei a implementar lá e, e vamos ver se isso vai dar resultado. Eu acredito que sim. Né? Porque... Alexandre, falando em coisas diferentes, eu cheguei na piscina lá da Aquário, lá em Cabo Frio, e eu vi umas cordas no teto da piscina. Né? E eu, eu imagino que você faça a subir nas cordas, né? E você combinou, eu gostei dessa ideia, porque até vou descrever aqui rapidamente o que, que é, você combinou a subida de cordas com trabalhos submersos na lateral. Explica mais ou menos o que é o trabalho. Então, a, a ideia da corda foi do Vinícius, quando ele viu um vídeo do Michael Phelps, subindo uma, uma altura muito maior, né? é, e chegando lá em cima ele fazia barra. E ele queria me mostrar aquilo, e eu vi, mas, e eu falei: Poxa, tem um teto desse aqui, eu vou aproveitar <risos> esse teto, porque eu tenho teto, né? Nem todo mundo tem teto para trabalhar. A compensação, assim, eu não tenho é, espaço nas laterais, você viu lá, que é. eu, eu, acho que eu sou o único técnico do mundo que dá aula atrás de um vidro, né? <risos> então, é, a gente né, começou a trabalhar. É, unindo, né, subir a corda, fazer né, as barras para fortalecimento, recrutamento de fibras que não são utilizadas no movimento nada. Perfeito. Mas que, é, cientificamente, existem estudos que comprovam que com o estímulo né, dessas fibras, você repetindo logo em seguida, Perfeito. sem deixar que haja... Né, um, um, um, uma acomodação, um esfriamento dessas fibras, uma diminuição do, do calibre dessas fibras, essas fibras podem passar a ser recrutadas no movimento. Então esse é o ponto principal de subir a corda e fazer a flexão e logo cair na água e fazer a série. Ah, o outro aspecto é... Ficar só embaixo da corda seria uma coisa um pouco que não ia ser motivante. Então eu aproveitei e coloquei, é, a piscina tem 12 metros e meio. Na lateral. Na lateral, e aí os, a gente pendurou cinco cordas, fica um grupo em cada corda, eles atravessam a piscina na, na parte subaquática, eu, então, eu trabalho a parte subaquática, a velocidade subaquática, e nos decúbitos também. Ah, por que nos decúbitos? Porque cada atleta ele tem a sua forma, o seu... O seu jeito de virar o corpo após uma virada, né, de posicionar o corpo para a saída, e quanto mais ele tiver né, a técnica para fazer o movimento decúbito lateral subaquático, o movimento decúbito dorsal, o movimento decúbito é, é, ventral, quanto mais ele for estimulado a fazer isso, e, e, com esforço, isso às vezes é feito com paraquedas, às vezes é feito sem paraquedas. É, quanto mais dificuldade eu criar e quanto mais eu fizer isso, eu acredito que o meu atleta ele vai ter uma, uma, uma melhora na qualidade subaquática em termos de controle corporal, em termos de técnica, vai facilitar né, esse streamline que é batido sempre, né, da posição correta para facilitar o avanço. Isso tudo a gente trabalha muito e a, a, um, dos, um dos decúbitos em ventral também, tem um lado de peito que em cada, em cada raio de dois metros e meio, ele, ele, ele faz, um, faz, uma, um, faz um movimento um movimento de braço, um movimento de Perfeito. Bom, aí, uma das coisas que eu vi também, a, a, nós estamos escrevendo agora a academia Aquário, uma piscina de 25 metros, são cinco, seis raias. Cinco raias. Cinco raias. Eu, eu vi que os meninos, tem uma academia em cima, né, tem, os meninos podem fazer a musculação, tem uma sala muito legal ali, que é um trabalho de... É, ele, ele, ele é mais do que um preparador físico, né? ele é um fisioterapeuta, é um dos caras, talvez um dos segredos lá do trabalho da Academia Aquária. E precisa ser ressaltado, porque, porque ele tem muito mérito no trabalho que tem sido é. feito. E, por exemplo, eu soube que este ano, alguns dos atletas de outros clubes do país, estiveram passando férias em Cabo Frio. que é que não quer passar férias em Cabo Frio? E aí foram lá na academia treinar, fizeram alguns treinos, também no Olímpico, né, gente? ninguém tirou férias esse ano, todo mundo treinou nas férias. E uma das nadadoras foi a Maria Luza Peçanha, que vinha com um problema de, de uma lesão já quase que crônica. E teve essa pessoa que trabalha com você, é, fez um trabalho de fortalecimento e, e disse que o cara tem as mãos mágicas. Como é que é essa história é aí? O Rodolfo, Rodolfo é, é, eu acho que eu sou privilegiado por ter o Rodolfo comigo. Que legal! Né, por vários aspectos. Um, é porque ele é um, um jogador de basquetebol e que ama o esporte, ele faz com muito amor, e a gente tem uma vantagem muito grande, além dele amar o que faz, é, quando o atleta está na água e apresenta algum tipo de dor, qualquer tipo de dor, né? muscular, no ombro, no joelho, é, na virilha, em qualquer parte do corpo, na hora ele atende, então o atleta molhado é atendido, e aí ele Chega e fala: Olha, depois vai lá na sala que nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Alexandre, ele não pode fazer tal movimento. Alexandre, ela não pode fazer tal nado. E aí a gente tem um trabalho, né, desde é, 2011, 2012. Ah, já é tem tempo ele, assim? É, Uau, muito bom. E. Nunca tivemos um atleta com, com dor crônica. Que bom. Né? E agora eu queria falar... Esqueci, Abraço, Odolfo. É, não, eu conheci o Odolfo e merecia fazer essa citação a ele, até elogiar ele, porque já o conhecia por falarem dele. Né? Eu quero falar um pouquinho agora da, da carreira do Alexandre, do, do, do, da Alexandra, da, Alexandre, da Alexia, Alexia e do Vinícius especialmente porque ambos têm, vamos dizer assim, relevância dentro do cenário nacional hoje, nas suas respectivas categorias, já são medalhistas de campeonatos nacionais nas categorias, ano passado os dois foram medalhistas em campeonatos nacionais absolutos, mas aí eu, eu quero, eles têm uma carreira um tanto distinta, porque a Alexia, já desde o infantil, ela é medalhista em campeonatos nacionais, né? E o Vinícius, eu, eu não lembro qual foi a... Ele nem... Infantil ele nem foi para Brasileiro Não, não consegui E ele, ele só entra no... nas finais depois E só vem ganhar a medalha bem depois né? Então tipo, é... como é que é a... ter dois atletas Que talvez tenham os mesmos genes né Mas eles tiveram, vamos dizer assim Percursos distintos para chegar a um nível que estão é, Na realidade foram dois fatores né? Eu sou de Nova Friburgo E a gente... É, saiu da cidade na tragédia de 2011, afetou muito o psicológico, principalmente da minha filha, né? e a gente estava sem uma perspectiva econômica para trabalhar com natação, e surgiu a oportunidade para a gente ir para Cabo Frio e alugar uma academia lá que tivesse a, a piscina. Esse foi um fator. É, só que chegando lá, em Friburgo eu tinha uma equipe muito forte, uhum. né, que tem, é, tem nadadora que está que aí no cenário. Jennifer nacional, Conceição Alves começou, começou lá, né? É. E era, ela já era juvenil, quando a Vinícius ainda era Mirim. Então já tinha um trabalho bom, tinha o Arthur Senna, nós tínhamos atletas de, de final de brasileiro naquela época, só que eu não podia acompanhá-los nas competições fora do Rio de Janeiro, porque eu acompanhava mais os mirins, porque quem mora no interior tem um gasto muito grande né, para viajar. Então, o que ocorreu? Quando nós fomos para Cabo Frio, o que ocorreu é que eu tive que começar a equipe do zero e eu tinha dois atletas na equipe, que eram Vinícius e Alexia. Vinícius acompanhava o grupo mais forte, Alexia brincava na piscina. E no início da, da, do trabalho lá, eu tive que recrutar para crianças que ainda não tinham os quatro nadas para serem da equipe, montando aos poucos, eu dava aula para quase todas as turmas, e levei quase um ano para montar, e nesse processo, é, Vinícius foi muito prejudicado porque ele não evoluiu é, da maneira que deveria, e já Alex Alexia então, deixou nós de brincar falando, falando, em 2012. Mas nós estamos falando maturacionalmente? Não, ou, e aí a própria é, bom, é, então... É, tecnicamente, Vinícius já tinha é, sido campeão do, do Sudeste, em 2011. Ah, na categoria Mirim. Na categoria Petismo. Olha aí. É, é, ele ganhou sem borboleta e o segundo foi Kaique Cauã, que até hoje são amigos de piscina, adversários e amigos, né? E ganhou no Corinthians, né, Vinícius? E, e aí o que ocorreu? De lá para cá, com essa mudança para Cabo Frio em 2012, que começou a equipe, a Alexa começou a treinar mais forte, subindo, já, levando mais sério, nadando até melhor de outro, do que outras crianças, e a, ela teve uma... Assim, a autoestima dela foi muito elevada, porque em Friburgo ela era uma criancinha pequena dentro, no meio de um monte de meninas grandes que nadavam muito mais que ela. Quando ela viu que tinham garotas maiores que ela, nadando menos que ela, batendo penas menos que ela, tudo aquilo foi uma autoestima, ela foi lá para cima e começou a Entendi. tentar ser mais forte. Entendi. Por outro lado, não tinha ninguém para puxar o Vinícius. Entendi. Ao mesmo tempo, ela maturou mais cedo. Né? Então, a Alexia com 13 anos já tinha um corpo é, praticamente igual ao que ela tem hoje, com 18. E o Vinícius não, chegou um tempo que os dois tinham praticamente tinha o mesmo tamanho. Eu cheguei a ver uma foto... Que parece até que ela está um pouquinho mais alta aqui. É, né? É, já houve época que eles tiveram praticamente o mesmo tamanho. são dois E anos a diferença, de diferença são dois anos. São dois anos. Então o Vinícius é, começou a maturar com. em juvenil. 16 de... para 17 anos. 16 para 17, e até hoje ele com 19, vai fazer 20, ainda não tem barba feita. Entendi. Né? Então isso Você como. Paga um preço, professor. Paga um preço, área, um preço. Paga um preço, paga um preço. É. é ele está tendo um amadurecimento que era para ter com 15, 16 e ele está tendo com 19. Então agora que realmente a gente pode pegar muito pesado. É, hoje, hoje, hoje ele está preparado, né, vamos dizer assim, para receber uma carga mais intensa. Ela já vem recebendo uma carga mais intensa. E os resultados, não há dúvida, têm sido bastante expressivos. E aí eu quero falar especificamente sobre a seletiva. Ele Sim. nada os 100, 200 livros. Sim. 200 e 400 metros na seletiva, não é isso? Sim, sim, E ela vai nadar os 100 e os 200 costas. Sim. Como é um nadador, como a Alexia, como é o Vinícius, que vem para uma seletiva olímpica, qual é a expectativa que esses nadadores têm? Qual, ah, qual, eles, qual é o objetivo, vamos dizer assim, é lógico que todo mundo sonha, né, mas qual é o objetivo deles estarem na seletiva olímpica? Ah, primeiro que eu acho que é um privilégio estar na seletiva. Não é uma seletiva americana que tem 1.600 atletas, mas é uma seletiva brasileira que provavelmente vamos ter aí 250, 300 atletas. 300 atletas com certeza. Então eu acho que isso já é um privilégio. Bom, o segundo, são as chances. Né? Então eu costumo falar, não é impossível. Se não é impossível... Você eu disser que eu estou gostando chance. do papo aqui, tu vai ficar satisfeito comigo? Porque eu gosto de coisas assim. Ah, então, e você é um dos incentivadores... Mas lógico, maiores. aliás, a gente falou sobre isso já faz mais de um ano, viu? Isso. Já conversamos há mais de um ano sobre é, isso. E, e quando você me falou, eu tinha planos para 2024, você falou, não, Alexandre, começa a pensar para 2020, então você é um dos responsáveis por isso. E a questão é, mas como eu vou fazer isso? né então eu tive que mudar toda a minha forma de trabalhar, que eu não gostei. Ah, isso é interessante, hein? A gente não falou sobre isso, que você mudou para esse... Pra essa, deixa eu mudar só um pouquinho para botar você mais dentro aqui. Mudou, foi o seguinte, uma das coisas que mudou no seu trabalho. Sim. Você passou a fazer muito mais planejamento Sim. agora do que fazia antes. Sim. Você sempre fez, mas para essa programação específica, o planejamento parece que ele ganhou uma ou, um outro protagonismo ganhou e perdi muito cabelo também por causa perfeito, disso, perfeito. porque o que eu tive que estudar de, é, é, principalmente Maglish, tentar entender né, cada, cada periodização, cada objetivo, então eu tive que pela primeira vez colocar uma professora junto comigo, uma técnica comigo, porque é, eu tinha treinamento igual para nados com distâncias diferentes e nados diferentes. Então, eu, foi a primeira vez desde que eu formei aquário que eu separei né, os dois, que eu separei atletas. Então, hoje a professora Gabriela, ela fica com uma parte do grupo em determinado hora. É porque você nunca tinha tido um assistente, nunca, é foi uma assim, coisa bacana. para separar o é. treino, nunca. Tive e eu, eu que tive vez. lá, achei bem legal, achei bem legal. Foi a primeira vez. Bem bacana. E aí a gente separou três atletas que trabalham medley, 400 medley e 400 livre, e os demais com distância de 100 e 200, né? E, e eu acho que isso houve um... um, um é, um ganho para todo mundo muito grande a gente começou a fazer avaliações que eu não fazia também que eram avaliações de lactato né avaliações é, em tempo né e que começamos a ver que que, que houve um, um, um incremento muito grande né na recuperação principalmente do né a gente foi diminuindo os intervalos que eu tinha é, um certo receio de fazer intervalos menores porque é, eu acho que essa falta de convivência realmente, porque eu sou do interior, não, não venho da natação, eu sou diferente do Eric e do Fábio nesse aspecto. Ah, mas eu, mas, é. mas eu vi algo, eu te falei e falo aqui porque as pessoas precisam saber, eu vi algo muito interessante no seu programa que é a cultura. E eu destaco a cultura, Alexandre, a cultura ela é determinante, porque, por exemplo, nós chegamos um dia, era sábado de carnaval, chegamos na piscina, e eu e você ficamos conversando, e você não falou uma palavra para Vinícius, você não falou uma palavra para a Os dois entraram, os dois fizeram o suplemento dele, os dois começaram a alongar, os dois se trocaram. Cara, você não disse uma palavra. Então, tipo assim, isso é trabalho seu, isso você montou. Não tem como tirar esse mérito nessa educação, porque isso é fantástico. E eu tenho certeza que está todo mundo nos assistindo aqui, poxa... Como é que o cara consegue lá em Cabo Frio fazer dois nadadores de tão bom nível, né? E eu digo assim, não é só na água, cara. Há uma formação por fora. E essa cultura, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão assistindo, que seja inspiradora para eles. Então, o, o que o Eric é, é, falou, é, é bem realidade que eu também trabalho... É... Porque eu, eu, eu, o atleta ele tem que saber, né, que, eu vou reforçar as palavras do Fábio, né, do, do Fábio e do Eric, é que o atleta ele tem que saber que não adianta ele treinar bem se ele não descansa bem. Não adianta ele treinar bem se ele não se alimenta bem. Correto. Não adianta nada ele se alimentar bem, treinar bem, se ele não estuda bem. Por quê? Porque se ele não estuda bem, vai ter um momento que pai e mãe vão ligar para mim e vai falar Olha, essa semana ele não vai poder vai tem prova, está pode com nota ruim isso, isso. e vai perder o treino. Então, é, não, não pode se dar o luxo de ficar vendo um Big Brother até uma hora da manhã. perfeito Não pode se dar o luxo de tomar uma cerveja. Não pode se dar o luxo de, de fazer coisas que vão fazer com que aquele treinamento seja jogado no lixo. Perfeito. Então, é, eu chamo isso de mentalidade de time, né? porque não são só os dois, Correto. se você reparar, todos eles têm mesmo, as, as mesmas atitudes. Então, é, eu acho que a, eu trabalho a natação como time e um time educado. Entendi. Um time que tem que ter educação, assim como o próprio Streamline para deslizar ele tem que ter uma organização na, no seu dia a dia que faça com que a alimentação seja melhor absorvida, que a água é, é, seja na medida certa para não haver... É, é, é a desidratação, né? que na hora de sair da academia, que tem uma temperatura quente, vai encontrar um Nossa. frio lá fora, se ele não sair agasalhado, ele vai, ele vai ter problema. Mas isso é a cultura? É a cultura esportiva, né? é a cultura. que a gente passa, e aí vem a questão da inteligência. É né? a segunda que... vez que você fala em inteligência, e eu sou um cara que gosto muito, daí eu acredito que natação é um dos esportes mais inteligentes. Que você eu. tem que trabalhar tem que. com a, com tem a inteligência. E, e é uma coisa né, que você não pode deixar alguém fazer por você. Não pode. Não é sem depreciar ninguém, lógico que não. Lógico. Todo esporte tem o seu é, a, a, as as características, Suas características, as características. Mas, por exemplo,. É, você não na natação não adianta você ser um Romário com habilidades né, inatas é, e que, que vai receber uma bola e vai decidir uma partida. Não vai, ele é, tem que treinar entende, muito. Entende. muito. É. Ninguém, o Oscar, a né? Todos, todos, todos. Você todos. falava que acabava o treino, ela fazia mil arremessos. E assim vai. E só valia... É, aqueles que, que marcavam. Que, que acertava, porque se ela, o que, que não acertava não valia para contar o rio. Alexandre, eliminatório final. Tem que escolher uma palavra, piscina longa ou curta? Piscina longa. Fundista ou velocista? É meio fundista. Ah, ser campeão brasileiro ou bater um recorde da prova? Olha, no momento que eu estou ser campeão brasileiro. Agora vai pegar, hein? Pai ou técnico? Técnico. Olha que legal! <risos> e aí é para matar: Vinícius ou Alexia? <risos> aí você <porque> <risos> vai <vem> matar <risos> os dois, gente. Obrigado. Prazer, Alexandre. Boa sorte. A, obrigado, última, boa a sorte. última mensagem aqui que eu deixo que é algo que serve para todo mundo que vai estar nessa seletiva olímpica. Quem vier para essa seletiva olímpica para participar, está perdendo tempo. Já perdeu. Já perdeu. É. Sucesso, gente. Um abraço. Obrigado, obrigado Alexandre. Obrigado, Boa obrigado, sorte. Você. Sucesso mesmo. Valeu.